meu mano pode ir pra eu aço, Ele é o Netuno, eu sou o noturno que espancou a noite Sério, meu mano, você perdeu o primeiro e é um prego Pra mim você é o um peixe boi para só inflá o ego O ego é seu, mano, e agora você toma capote Pra não se fuder comigo, você faz o que pode Porque eu sou o hip hop Nesse momento eu mostro quanto que esse cara é lock Ele tá achando que é o bala porque vai correr com colete Eu só acerto pra headshot Sem fala nada com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 no vídeo. E pra quem não viu isso daí, tá vendo ele ganha é Forjado de novo ao vivo oh! as palmas um, pra... um, Ei hey, cara, na minha frente você é ruim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 Mano, que tu tá fudido, eu não conheço a relíquia da morte Mas sou relíquia por não ter morrido Uou! Já começa assim, meu mano, sou verdadeiro Conhece o Sirius Black? Então eu sou Sirius Black Black por inteiro Uou! Você não é relíquia porque você não morreu Você é relíquia porque você chegou aqui e aconteceu E fez valer, por isso que eu protejo os meus Até aqueles que foi a relíquia Que eu sei que tá bem com Deus Uou! Mesmo se não tiver, a é relíquia também porque você sabe como é que é meu mano vários manos mano forem ao trem